Onde coloca o sabonete aqui dentro. Podendo aproveitar o uso deste até ao fim. Não escorrega nas mãos pequeninas das crianças. São ideais para poderes transportar, como por exemplo, para o um ginásio. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convide a escrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de toalha. Qualquer cor, 23 cm de fita de cetim, a minha é rosa, mas pode ser qualquer cor e qualquer largura. Tessoura, alfinetes, fita métrica ou régua e máquina de costura. A toalha eu já a cortei. Aproveitei esta parte de cima, como também tem na parte de baixo, com a medida de 32,5 por 12 cm. Depois de cortar a toalha, ela vai esfiapar, como vocês podem ver. E para que isto não aconteça, então vão ter que passar um zig-zag, onde foi cortado, para poder deixar desfiapar. Eu já passei. Esta parte já tem aqui uma dobra, não é? Agora, a parte de baixo só tem um zig-zag. Eu vou dobrar aqui, mais ou menos um centímetro e vou cozer, rematando início e fim. Agora, esta parte de cima da toalha, que já veio na toalha, eu vou aproveitar para poder fazer a pala. E vou colocar do lado do avesso e vou medir daqui de cima para baixo e daqui para aqui 6 centímetros. Vou marcar com um alfinete. Vou virar para o lado direito e onde tem a marcação dos seis, vou virar para fora. Assim. Vou alfinetar. E esta lateral em baixo, vou puxá-la para cima. Antes de alfinetar, vou buscar a fita. Vou queimar as pontas com o isqueiro para não esfiapar. Agora vou à máquina de costura e vou passar aqui uma costurinha para poder prender a fita. E agora vou desdobrar novamente e vou meter a fita do lado esquerdo por dentro. Assim, colocando um pouco para fora. E vou alfinetar novamente. Agora vou puxar novamente para cima e vou alfinetar tudo. Com a máquina de costura eu vou fazer uma linha reta daqui, aqui e daqui, aqui, rematando. Já cozi dos dois lados, agora vou virar. vir novamente esta parte que é a bolinha. Agora vou virar novamente para trás e vou colocar o sabonete aqui dentro. Podem fazer de várias cores e identificar através da fita. Este sabonete foi eu que o decorei. E por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link para vocês terem acesso ao vídeo. Fica uma planta muito bonita se vocês decorarem o sabonete. Colocar dentro da bolsinha. E poder oferecer. Pode fazer mais que um. Podem tomar banho com ele. Mesmo com... O sabonete decorado. Podem também reciclar toalhas. Podem ver já está um pouco gasta. Espero que tenha gostado. E não se esqueça de clicar em gosto. E partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.